E como vai? Você sabe o que é ironia? A ironia é uma figura de linguagem que usamos para dizer uma coisa que, na verdade, é o contrário do que queremos dizer. Espera aí, como é que é isso? Olha só esta charge aqui. Parece que os momentos em família não são muito bem aproveitados em família, certo? O que que essa charge nos diz? Ela faz uma crítica ao uso inadequado de internet. Uh, ela faz uma crítica às pessoas que ficam o tempo todo conectadas e acabam perdendo a oportunidade de interagir com outras pessoas, até com as pessoas da própria família. É, portanto, uma charge irônica, se vale do humor para levar a gente a refletir. E este meme aqui? <risos> Você já deve ter ouvido falar da família Adams, né? Você nunca ouviu? Eu te conto. A família Adams é a história de uma família meio esquisitona, sabe? São todos muito diversos divertidos, mas eles compõem uma família, assim, ao mesmo tempo muito feliz, só que as outras pessoas morrem de medo deles. O pai é meio assim, tipo um Frankenstein, né? A mãe é tipo uma vampira. Um dos empregados da casa é uma mão, uma mãozinha que corre para lá e para cá sozinha. Essa aí é a Vandinha, é a filha do casal. Vandinha é sempre séria, nunca sorri, e tudo para ela é uma chatice. <risos> um meme que fale do sorriso de uma criança usando a figura da Vandinha é ironia pura. É um ótimo exemplo de humor, porque muita gente pensa que o humor é assim, da gargalhada, mas não é só. O humor é uma forma de realçar as coisas mais absurdas, as coisas mais bizarras. Vandinha e sorriso de criança, humor que traduz a mais pura ironia. E essa tirinha aqui? Olha, esse é o Armandinho. Ele é uma personagem bem legal de conhecer, sabe? As tirinhas dele fazem a gente pensar, elas são boas para a gente refletir. Essa aqui é perfeita para a gente discutir a ironia. Você já deve ter ouvido alguma vez alguém falar alguma coisa assim, isso vai dar bode! Ou então, como vemos nesse primeiro quadrinho que há amigos e amigos, entre aspas, né? Nos textos escritos, é comum a gente usar aspas para demonstrar que aquela palavra representa uma ironia padrinhos, nem sempre esse recurso é necessário, porque a imagem já ajuda a compreender todo o sentido da frase. Essa tirinha é bacana porque mostra a dúvida do Armandinho em relação ao bode. Afinal, é um bode ou é uma ironia? Então, é um bode e é uma ironia. <risos> e aí, gostou do que a gente viu hoje? Agora, quando você ler uma charge, um meme ou uma tirinha, já vai ficar muito mais fácil de entender o que são as ironias, não é mesmo? Eu espero que você tenha gostado dessa nossa aula. A gente se vê por aí, hein? Até mais!